Olá, tudo bem? Eu sou Volney Paulo Guaranha, especialista de lazer e animação sociocultural, professor de educação física e bacharel em turismo. E estou com uma missão aqui, fazer com que vocês votem numa disciplina onde eu possa ofertar para vocês dentro do grupo, dentro do quadro do programa de vocês. A primeira disciplina, ela se chama linguagem e expressão corporal. A gente sabe o que o nosso corpo fala, mas ele fala de várias maneiras, através de uma comunicação verbal e não verbal. Eu vou contextualizar um pouquinho sobre linguagem corporal, expressão corporal e fazer com que vocês apliquem várias dinâmicas que envolvam a movimentação do nosso corpo. Desde danças circulares, fazer a gente pensar... Como é que o nosso corpo, ele quando alguém está mentindo, por exemplo, quais são as reações que o nosso corpo exala e se comunica através de uma mentira? Como acontece a sedução masculina e a sedução feminina? Como o nosso re... corpo reage a essas ações? Não iremos fazer é, exercícios funcionais, exercícios localizados, e sim nós vamos trabalhar através de jogos, brincadeiras, dinâmicas neuromotores a importância de fazer com que o nosso corpo se movimente através da expressão corporal. Vamos também trabalhar essa questão da comunicação verbal e não verbal em alguns momentos. Será uma, cada dia uma aula, um tema diferenciado e divertido para a gente poder despertar e ampliar o nosso acervo motor. A segunda disciplina se chama Criatividade Arte e recriação também nós iremos contextualizar esse tema nas primeiras aulas falar um pouquinho do poder da criatividade como nós somos criativos vocês sabiam que todos nós somos criativos e que muitas vezes a gente esquece de exercitar essa criatividade no dia a dia nós vamos trabalhar o poder da criatividade os, o que nos bloqueia o que nos impede inibe de trabalhar essa criatividade para que depois a gente trabalhe também jogos, brincadeiras e dinâmicas que envolvam, que envolvam esse poder da criatividade. Vamos dar ressignificados a objetos, vamos fazer jogos de observação e atenção, jogos de improviso, jogos também que trabalham a parte cênicas de captar o movimento e as ideias diferentes que possam vir durante as dinâmicas. Eu trabalho no sentido de educar brincando. Através da ação, do que vocês realizam, a gente contextualiza, a gente explica e a gente coloca reflexões para que vocês possam futuramente melhorar o poder da criatividade de vocês. Então, vem comigo, escolha uma melhor opção de aula para vocês e tenho certeza que vocês vão amar. Um grande beijo, um abraço, um aperto de mão lúdico a todos vocês.